Oi, para mais um vídeo. Hoje estamos aqui, pessoal, no Word Barra Barra Zero. E hoje, pessoal, estamos aqui com o meu pai. Oi, oi. É, você tá bem animado. Então, pessoal, hoje estamos aqui no Word Barra Barra Zero, gente, um jogo do Roblox. Ai, ai, ó o tamanho da menina. Isso. Então bora Tá Então pessoal Não Eu vou Já Qual? Eu... É Word barra barra zero Aqui ó Aceita é... Aceita Não dá pai isso aí é um bot do jogo Pai anda pra trás Ô pai Aceita aí negócio Cadê? Ali do lado da tela querido não chegou, ainda. chegou, pai. O meu nível é nível um Aí vai, ó. Aí, aceita ali, ó. Fica no confere. Tá, vamos ver o que podemos ter aqui no Dungeons. E eu tenho só o liberado, porque é uma pessoa level é nível 1. Ele já tá no World 3. Só que meio que o World... Não, World 4. Eu tô no World 4, mas a gente... Mas eu não consigo passar o World 4, porque eu não sou level 45 para não entrar no dungeon do World 4. Como é que bate? Ô oh, pai, é, não... Ô oh, pai, não não vai ali, ó. não vai ali, não chega ali perto, vem cá. Olha, aqui embaixo, aqui embaixo é os seus poderes que você pode usar e tal. Tá. Aí também tem seus pet, o pet que você não tem ainda, que eu vou tirar depois Que eles, tipo, dão um poder extra pra você, tá? O meu tá carregando ainda, o meu poder máximo tá, okay. Então, eu vou te deixar fazer a missão, tá? Gente, olha aqui, pra quem não sabe, que é a mesma missão do Word 1 Aqui no Word 1 tá tudo completado, o Ward 2 tá tudo completado, o Ward 3 tá tudo completado E agora? Tá, dá um G aí, aperta G Aí, pai, você aperta o botão do mouse, pessoal. Eu não sabia que a minha espada é tão forte assim. Olha, pai, vai. vai. Oh, meu Deus, pai, vai logo, meu Deus. E o oh, pai, pai, pai, pai, olha como eu sou poderosa. É o pai, eu dou um, tira toda a vida dele. Aí você dá um aí, ó. olha aí a vida dele. Olha a vida dele. Pai, olha aqui, pai, pai, pai, pai, pai. Pai, olha a vida aqui em cima. Ela matou. G, clica em G, bora. Tabagem. Tabagem, o que é tabagem? Essa fruta aí. Tá, pai, eu vou deixar ele cunhado mais ou menos pra você, tá? Aqui, ó, só um dano, você mata ele. Que eu não fico assim. Tá, pai, agora vai. Pai. Nossa, oh, já tá aí. Meu Deus, pai, até o bote mais rápido que você. Pai, aperta shift. Ah, você tinha pra cima. Você corre mais rápido. Pai, é só dar um hit nele. deixei tudo miado para você. Que, né. Depois desse vídeo, meu pai vai viciar. Viu, você é level 2 agora. Vem logo, vem. O oh, pai do céu, meu Deus. La la la la la la la. Pai. Ei! Esse estucando sumiu Parei. Ah, tá. Vou deixar. Olha, pai. Tô meia aqui o estucano, que é só um hit que você mata ele, tá? Gente, é assim, né? É Meio que, pai, só dá um hit no estucano. Sério? Boa. Vamos pegar os cabazes aqui, aqui ó, cortar a árvore. e. Tá. Ah, olha. Os bananik é top. Pai do céu, eu cortei a árvore. E você ainda tá aí, meu filho. Tô pegando dinheiro. Como que é esse dinheiro? Pra você poder usar suas roupas, suas roupas. Esse do... bote aí, bote meio doido. Ele é meio PC de um psiquiatra. Vai logo, pai. Por que você tá querendo um monte de vezes mesmo? Eu deixei ele meado. Ô pai, agora o bot eu vou deixar ele super meado. Você só se afasta. Você fica dentro do escudo que eu vou criar. Na verdade, você vem. Nossa, eu sei que você, você é rápido, hein? Eu aperto shift. Você vem, vem pra cá? É, pai. Aí, como aparece o tipo sua tela aí mais pra frente, você aperta shift. Pronto, viu? Eu cuido desse bicho aqui. Aqui, ó. Uma espada da minha tira quase toda a vida de mim. Nossa, Eu matei. Meu pet tá pegando as minhas moedas pra mim. Tá. pet Aqui, ó. Selecione o baú da frente, né? O dourado, que é o de menino. E ó, ver E Você conseguiu uma espada. Uma espada. Level 10 essa espada. Eu tenho uma de 30, uma de 42 e uma de 58. Porque, tipo. E Tem que apertar o P. Da Reed Up. Gente, então, como meu pai, tipo, conseguiu o level 2 do estado do Dungeon, a gente volta com vocês, tá? É horrível. Então, pessoal, acabamos de fazer coisa alguma aqui, ó. Gente, eu não, não, não quero muito. Eu vou dar a maioria das coisas pro meu pai, tá, gente? Eu ganhar eu vou dar pro meu pai. Ô, pai, dá um weed aí. Vamos voltar aqui pro lobby. Dá um uhum. weed. Read. Ai, sei lá como fala. Depois eu olho no tradutor. Escreve o weed e, e, e aprende como o tradutor eu falo. E é assim. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, Portas fechadas ah, Dor. Agora. Dor. Dor. Dor Dor Dor Dor Dor Dor Dor Tá, cadê é você? Doritos? Não, não, não... Cadê é você? Aqui é Vem cá Ô pai, olha Aceita isso aqui. espera aí. Você não é level pra trocar. então tá bom. Ah, não dá pra trocar, querido LED Tá. Aceita aí, aí. Pessoal, então vamos pro dungeon 4. Que é bem easy, easy, easy. Bem easyzinho. É bem fácil, Gente. Eu vou ajudar meu pai nesse dandle fácil. Pai, eu cuido de dois espantalho e você cuida de um. Tá bom. Tá bom. Calma, povo, povo. Eita, eita, pera aí, pai, não começa, não começa. Senão... Não fica de mal com você. Pronto, né? Divo maravilhosos. A gente pareceu e o Daniel mesmo, né? Pai. Só que eu, a guerreira, como sempre, vamos. Olha, pai, eu cuido desses dois aqui, ó, desse lado. Eu cuido desses dois aqui desse lado, você cuida desse, ó. Eu, é, você, eu cuido desses dois aqui. Ah, quer saber? Fica comigo, pai. Que o começo dos coisas vai vir por aqui, viu? Eu avisei. É, já matei. Ah, deixa eu ficar atrás. Onde que foi? Se você escolher esse mago, você poderia atacar tá ele de longe. Ele atacar caindo tudo outro lado da flora. Pai, mas se você escolher o seu poder mago... Você... As coisas tudo que também, melhor Você tá matando, Não dá O meu pet foi? É que eu sou acostumada com o pet. Ai, meu Deus, é só pra você. Ai, meu Deus, meu Deus, cobra. Caramba, eu devo essas cobras. Ai eu mato as cobras pra tu? Achei, porque sempre eu tenho que cuidar desses ninhos. Caramba. Eu sei vocês Tá Seu espantalho Pai Olha seu espantalho Pai Dá pra pelo menos cuidar do seu espantalho Eu estou tendo que cuidar agora Ah meu Deus Que linda coisa o pai yeah. é. ai, ai gente, Eu tô tentando matar, né? A pai, o boss. pai fica do meu lado, fica aqui, pai. Eu isso para você ficar no escudo. Ai, é pra você ficar no escudo uh! Ganhei uma espada de level 12 Grande coisa Ai ai né gente agora? Da Weegem ah, Meu pai conseguiu o level 7 Que era necessário Level 6 Agora vamos o próximo dungeon Dungeon, dungeon, dungeon oh. Sete. Ah, não, era 7. É, precisava do level 7 mesmo. Pensei que era 6. Quem tá matando o ar chama a arte. Parte. Rola. Pai, tá. Aqui agora vai ser mais fácil. Yeah. Sei lá. Pra mim é mais fácil. Tudo no Word 1, um, pai. É mais fácil pra mim. Pai, você vai se acostumar. Com os outros worlds vai ser bem difícil. Tem um boss, pai. Que nem eu e três pessoas conseguimos matar. Sabia? Um boss? Não. Olha, agora é... É ou Boar ou Você tem missão matar eles. Ai, gente, sério. É que eu ataco de longe aí, por isso dá pouco dano, né? Ou é minha espada mesmo, que eu não tenho nada, né? Da espada do meu amigo de 57. Meu amigo me deu uma espada de 57. E eu tinha leva 30 e pouco. Agora é um me deu. Ai mentira que eu sou leva 42. Bom sabia eu disso. Querida equipe. Tá agora eu vou matar todo mundo. Haha. E não deixou nenhum pra mim. Olha pai a espada que meu amigo me deu. Grátis. De leva 48. 48 Não. Só a pessoa de level 42 pode usar. Ai, a armadura dele, eu esqueci. Aqui, ó. Olha aqui, a armadura gata. Olha, pai, a armadura que ele me deu de level 42 também. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ui! Parabéns! Você tá no level mais básico do jogo. Eu só levo 42. Né? Sabia que eu tenho, eu tenho amiga de level 60 e pouco? Ah, morri. Só que morre. O quê? Ô oh, pai, você sabe que você não pode morrer três vezes, não, né? Eu morri duas. Sério? Sério. Ah, não. Você morreu só uma, pai. Pai, eu sempre quis saber o que tem nessa casa. Nessa casa. Exatamente nada. Meu Deus, eu fui ver na casa e meu pai aqui. Deus usa seu poder, pai, é para isso que existe poder, caramba. Meu pai tipo ele tem poder, mas ele não usa. É tipo, impressa, mano. É, tipo uma fada que não usa poder. Eu tô tentando, mas eu não consigo. Você não consegue ou você não tá conseguindo? Pronto, vamos. Ô, oh, pai, aqui, guarda a sua arma. Aperta aqui. Que? Aperta aqui. Cuidado. Vem cá, pai. Você tem que ser bem ágil nessa. Fica aí, fica. Meu Deus, entra aqui. Vem, vem, vem. Pai. Vem, vem, vem, vem. Vem, rápido, rápido. Entra aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Agora espera essas pedras cair Pronto, vem, vem, vem. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. rápido rápido rápido. Meu Deus, pai. Yeah. Você Se quer burla caminho. Eu me morro. Entra aí. Tá, eu morri aí, ó. Sofre aí, aí. É, entra aí. me espera aí, me espera aí, que você não sabe pra onde que eu é aí Ah, fi. Morreu. Eu morri. Morriu. Morriu. Morri. Vou cortar essa pedra também. Vai, muito. Eu nem eu consigo, pai. Não dá pra quebrar essa pedra. Não dá pra pesar. Pronto. Ai não, velho. Eu pensei que uma pedra bugou aí, eu usei. Agora vem. Não vem agora. Vem rápido, rápido, rápido. Manda pelas laterais. Ah não, tá zoando. Tá, eu vou chegar aqui e já vou despertar minha mão, as pedras. Ponto, agora não cai mais pedra, pai. Pode ir reto. É verdade, isso? Eu sou o Lube. Pai, o, o boss tá ali. Vem. Eu tem um poder. Você tinha poder. E não usou. Exatamente. O boss apenas não Pai, vai. Só uma espadada, pai. Meu Deus. Parabéns, você matou um boss. E eu tirei quatro toda a vida. Eu dar uma selva nisto, não, nas duas espadas eu uso, Meu nome. De... tá, é, vou aqui o que, que eu ganhei, que, que eu ganhei, eu ganhei uma madura feia de level 11, tá, você é que level? Vamos ver 9. 9? Dá pra ir pro outro já? Acho que não dá. Um é level 10. Falta um, um. Eu acho. Então essa parte de corta também. Eu acho. Eu acho. Eu acho. É level 10. Level 10 e 12. 10. 10, 10, 15. Aí, pai. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ah, não. O que? O que? Você ganhou um ovo? Vem cá. Segue eu. E segue. Vem. Vem aqui, ó. Pisa aqui e clique em ADD Pet. ADD Pet e coloca o ovo. Coloca ovo. Aí eu já vou remover o meu pai, vem cá. Esse aqui ó, é um ovo diferenciado porque é de outro mundo. É o Word pouco. Acho que é o Word 4. Olha. Acho que é o Word. É o Word 4 desse aqui, É o PET do Word 4. Eu acho. Olha! Olha que eu ganhei. Não, um pet é um leão. Deixa só eu ver aqui. O nome dele é esse daí. O nome dele é Fruity Pains. se Pai, deixa eu ver só aqui, ó. E no Pet Massa pra mim ver. O Pet, o meu Pet Neo, Neo e... Tá. O próximo estágio dele é de neve ou ele é normal. Tá. Tá. Tá. Tá. Eu sei, eu, não, eu só queria saber como monta nos pets Olha, pai, os pets que eu tenho Eu tenho esse leão Tenho esse pet aqui, ó Eu tenho esse pet aqui Eu tenho esse sapo Eu tenho outro Outro desse colorido Tenho esse daqui Tenho esse pet aqui esse ovo. Tem um, um ovo comum. Espera aí, pai. Deixa eu colocar o ovo de gelo ali, rapidinho. Eu vou colocar o poder do meu dragão, que ele é toque. Falta 22 minutos pro meu pet. Sério? Me dá um pet. O okay. Não dá? Você não tá no level de trade. Peraí, vamos ver se meu patelho. Pai, por pai, que. Pai, o que você fez? Nada. Você entrou no dungeon sozinho. Sério? Ah, sério. Hum, pai. Você entrou no dungeon com um cara, pai. Você aceitou parte de um cara. Não, não, não. Era só em três pontinhos, configurações, sair. Tá gravando? Tô. Gente, meu pai aceitou parte de um cara aleatório. É a vida de um iniciante. Então, eu pensei que era você. mas a gente tá em parte. Tá. Eu sei, então me chama aí, vai. Eu vou trocar, pai. Eu que Será que eu dou um sapo rosa por um sunday? É tipo trocar um cachorro por uma banana. Cadê? Ele, Peraí, deixa eu ver a raridade do meu dragão. Não. Aqui, ó. Pai, a próxima transformação do meu pet é essa daqui, ó. Ó. De Pô. Tá, cadê você? Tá, pai, você, tudo não? Ah, você tem outro server. A aí tá voando Peraí, peraí. O, quê? o quê? Ah, pai, é porque... Ah, aperta cá. Aperta cá. Aí vai lá embaixo. Ali, o Demon. Ali naquela setinha pro lado. Não. Eu sei, já, já vi. Ah, sim. muito chato. Tá aqui, ó. Tá... É sério o que isso aconteceu. Ai, gente, corta. Que eu tenho que catar tudo isso aqui. Não vem, não vem, não pega no negócio. Oh! É meu choque isso. Hum. Quer trocar pelo da vaquinha mococa, não? Você não gosto. Da vaquinha? Ah não, você já comeu. Não já bota, tá bem? que que adianta? Opa, tinha um amendoim aqui? tá bem, cobra. Ai, eu não te deixei fazer essa missão. Que esse aí ia morrer com a cobra. Ai, gente, eu amo isso aqui. Gente, para quem não sabe, eu tô comendo bombom. Ai. Sou diva, ganhei os dias de para Super maravilhosa essa, viu? Compra aqui, ó. Compra aqui, ó. ó. Gente, per... o pai, você dá um segundinho aí pra mim, ó. Pai, vem cá, vem cá. Vem cá. Onde que você tá? O pai, onde que você tá? Ali, ó, você. Aqui, ó, pai, vem, vem cá. Vem cá. Aí, vai aqui, ó. Escolhe a sua a, a armadura que tá tipo um confere em cima dela. Amiguila. Aí você clica em accept. Que você, tipo, você vai upando ela, Pai. Mas não upa muito. Que você não tem muito dinheiro. Você tem coisa de dinheiro? Mil. Mil? Calma, onde? Você 15 Opa, eu falei: tem você não passa um? Eu tenho 95 mil. Embora, tenho pera, pera, pera aí. Rapidinho a nossa minha sorte tá em dia meu deus gente socorro eu só tô perdendo de... aí fui aleluia agora foi ó oh. ah. eu vou te achar rapidinho para conhecer esse mapa ai droga Bora. Calma. Vamos hum. hum. yeah. pegar Vai, vamos, armadura. Ah, não, velho. que uma quê? Como assim? Calma aí, gente. Como assim? Ai, ah, tá bugado. Ah não, pai, ele não é uma garrafa. É que ele tá tendo tá transportando todo mundo, ele deve estar tá lagado. Tá, minha armadura tá no máximo, agora vamos para. Pera aí. Olha o que, que eu tô fazendo. Pronto, agora meu escudo tá leva tá o update máximo e minha armadura tá o update máximo. Pai. Pai, aceita a parte, né? Eu já mandei. Hum, dungeon 10. Pai, agora você tem que. No, você tem que ter uma eu acho. Eu acho que é esse. Ah não, é esse aí que é easy. Gente, calma aí, pai. Calma aí. Vou fazer um furinho aqui, ó. Pera aí, pai, não começa. O <risos> que foi? Esse porto foi do meu pet. Tá toda preta. Eu? É. Preta não, tá toda tudo... marrom. Vamos? Pera aí, olha o que eu tô fazendo. Olha aqui. Tomando meu suco. Ai, tem doce. Calma! Pai, hum. clica B B hum, hum, hum. Uhum. Tudo certo Oi. Pai, sabia que eu já fiquei com o inventário cheio? Ai, ah, mais. Hum! Que susto! A barra tá limpa. É, ó, né? Peraí, pai, deixa comigo agora pra me matar aqui. Rapidinho. Vem cá Pai, vem cá O que, que a gente vai fazer? Pula Eu me curei da queda Brincadeira que não vai fazer de queda, gente É só dividir Tá, tá matei os dois Um, dois, três Pode ó, acabar, gente É aquele boss lá do level 1. Um. Ai, mentira. Ai, eu caí, gente. Ah, pai, eu deixei... Eu deixei para você matar o cara ali, ó. Não você não matou. Talvez ele caí. Eu pensei que cair. Perdeu uma vida. Ai, meu Deus. Que demora. Oh, pai, eu vou juntar para você usar seus poderes. Ei, fofinho. Ah, uh, uh, é a mamãe. <risos> eu tô chegando. Pai, não. Você tá tirando eles. Pai, é pra juntar. Ai, ai. Tá meio que eu matei todos. Eu matei todos. Ah, não tem ninguém preso mesmo. Ô, pai, essa parte. Pai, pera aí. Guarda suas armas e se prepara pra festa, tá? Tá? Tem fazer o quê? Guardar as armas? Guarda as armas. Vem cá. Agora, pai, aperta N. N. E agora, aperta N de novo. Depois M. M. Agora aperta N. M, na verdade. A, aperta M. Aperta N. Não apertei. O, aperta N. Aperta N. Aperta N. Peraí, pai. Com... Agora aqui, ó. Peraí, pai. Pega a arma na mão. E faz um golpe. Não dá. parei aí, pai. Pera. Não, não, não, não, não, não, não, não. começa. Pai. Aperta N. Aperta N. Não, não, não, não, não, não. Tá não, não, não, Eu não tô brincando, meu. É, Qual o botão que bem. você clicou primeiro? N ou M Eu falei pra você se preparar. Pra festa. Apespa... Por que desligar a música? Okay. É, é... Oi, gente. Vamos dançar. Uhul! Uhul! Ai, que que é isso? Seu, agrede... seu mal agradecido. A gente vai pra festa. Eu okay. Pai, de... não mata, não mata. Não dá causa dano em nenhum. Não causa dano. Não causa dano. Não... Só junta ele. Não, peraí. Junta ele, pai. Junta ele. Junta ele, Tommy. Pai, não ataca. Pai. Pera, pai. Agora vem cá, pai, vamos tacar o chefe. Pai, aqui, meu Deus! Eu sou a luz. Ah tá. O pai, vem cá. Olha o poder do meu, olha o poder do meu pet. Olha o poder do meu pet. É meu pet. O pet que me deixa esse poder. Cuidado, meu Deus, ele não poderes poder. É porque eu tenho sempre que ficar com poder Parabéns, você matou esse cara. Tá, agora eu quero que o meu pet vai pegar o dinheiro Isso. Tá. Vamos lá. Uau! Tamo. E foi isso, Então, pessoal, foi isso, fechou, é pessoal. É, me segue no me segue no Roblox, pessoal. É, entra no meu grupo do Roblox, pessoal. Beijo da Luna Niga Visual Stanley. Falou, beijos do Papai Jujuba. Que é o e, tchau. Beijos.